sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer, Mestre, Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos à procura de Deus. A nossa alma tem sede desta presença. Ainda que muitos busquem em tantas coisas que são ilusórias e fascinantes... Num primeiro momento Existe uma busca maior Dentro do ser humano A busca por transcendência E talvez no caminho Nós acabemos por confundir As criaturas Os prazeres Com o Criador O único capaz de nos preencher Por completo Maria Madalena é aquela Que se lança hoje Num caminho de busca Ela está à procura quantas coisas Maria Madalena vive e na sua busca ela num dado momento encontra o Senhor. Ao longo da história da igreja, Maria Madalena foi associada a muitas mulheres que são citadas nos evangelhos. A figura de Maria Madalena acaba sendo aquela que concentra Muitas personagens que aparecem junto ao Mestre. Então, nós vemos que, de forma muito comum, alguns podem confundi-la com aquela pecadora que lava os pés do Senhor com as suas lágrimas e depois enxuga com seus cabelos os pés do Mestre. Ou até mesmo a outra mulher que aparece num dos evangelhos derramando o perfume, o alabastro, nos pés do Senhor. Mas a palavra dá nome a Maria Madalena Naquele episódio em que ela é liberta dos sete demônios Jesus faz essa obra de libertação na vida desta mulher Os padres da igreja vão interpretar esses sete demônios Como os sete pecados capitais Nos quais Maria Madalena poderia estar imersa. Muitos reduziram Maria Madalena à figura de uma prostituta. Na verdade, ela é uma mulher que está à procura e, diante de tantas experiências, ela, então, acaba por achar o seu amado. Não um amor que muitos podem, talvez, confundir com um amor carnal, mas um amor espiritual Desta mulher que agora liberta por Jesus Desses sete demônios É de fato liberta na sua totalidade Sete, na Sagrada Escritura É símbolo de perfeição E é assim que Deus faz a obra Na vida desta que se abre para Ele Maria Madalena, a discípula fiel o Evangelho nos fala que ela é uma das mulheres que acompanhava com Maria, mãe de Jesus, o mestre nas suas andanças, no seu anúncio, nas suas pregações. Maria essa presença sutil, mas sempre serva. Assim como tantas outras mulheres que também foram libertas e encontraram em Jesus a razão do seu existir. Maria que junto com a Mãe do Senhor, mostra que há um fio espiritual que une agora, lá no caminho do Calvário, João, o único homem que permaneceu aos pés da cruz, com Maria, a nossa mãe e mãe da igreja, Maria Madalena e Maria de Cleofas Ali está a igreja representada. E nós vemos nessa figura feminina, a figura de tantas mulheres também que perseveram, em sua grande maioria, nesse caminho espiritual. Maria Madalena, que de frágil, agora se torna forte, porque é amparada pela mãe de Deus. E aquela que está com o Senhor no momento mais desafiador, momento da sua entrega na cruz. Maria que permanece discípula fiel. E hoje o Evangelho nos leva para aquela cena em que Maria depois da crucificação do Senhor vai até o túmulo. Ela está vivendo um luto semelhante àquele que muitos irmãos e irmãs também vivem. O luto que é um momento de escuridão no qual é difícil enxergar a realidade de uma forma mais clara, mais objetiva. As lágrimas desta mulher agora são como que uma cortina nos seus olhos que não permitem que ela enxergue e veja o Senhor. Ela está vivendo este momento muito difícil depois do sepultamento do mestre. E vai ali chorar. Como nós também podemos chorar a perda de tantas pessoas queridas. Mas ali está, não apenas mais uma pessoa querida da sua vida, ali está o próprio Deus encarnado. E Maria Madalena não consegue identificar o Senhor. Ela não o reconhece. Pensa que aquele que lhe fala é um jardineiro. É comum nós vermos... Em outras passagens bíblicas que após a ressurreição de Jesus, ele é confundido com um caminhante, como no caso de Maús e hoje com o um jardineiro, justamente porque Cristo se deixa encontrar também em cada irmão, ali está a presença dele, além de encontrar-se com seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Maria procura o corpo do Senhor, assim como nós também estamos aqui para nos alimentar do seu corpo, através dessa presença sacramental. E ela, num dado momento, vê a face de um jardineiro. O Senhor se deixa encontrar na Eucaristia, na, na qual Ele está vivo e ressuscitado, mas Ele também se esconde em cada irmão, aquele que às vezes passa desapercebido por nós. O Senhor se oculta em cada pessoa, para que nós possamos, de fato, encontrá-lo no amor, que é o mandato dEle. E hoje, esta mulher que tem a alma apaixonada pelo Senhor, que ama profundamente o Mestre, também recebe dele um mandato, ela é enviada para anunciar que Jesus está vivo. A primeira testemunha da ressurreição, uma mulher. E ao contrário de que alguns podem dizer, não ah, é? Jesus escolheu uma mulher, porque, por conta da, da comunicação, né? porque fala bastante, na verdade, muito além. Dessas brincadeiras que às vezes fazemos, não é? Jesus escolhe Maria Madalena porque ela fez um percurso de transformação. Ela percorre o itinerário no qual ela vai se convertendo, se santificando. E agora ela passa das trevas daquela madrugada para a luz da ressurreição. Como nós também no nosso itinerário de vida. Maria Madalena é considerada na tradição como apóstola dos apóstolos. Isso não diminui em nada os apóstolos. Aqueles que realmente recebem de Jesus a autoridade, ela é apóstola no sentido de enviada. Esse é o sentido da palavra apóstolo. E nós não podemos questionar isso porque de fato ela foi enviada hoje. Vá anunciar aos demais, ela não vai ocupar o lugar de Pedro, de João, tanto é que depois de anunciar, quem chega até o túmulo? Primeiro, Pedro entra, depois João. Ainda que João, pelo seu vigor, a sua juventude, tenha chegado antes àquele local, ele permite que Pedro seja o primeiro a entrar. E Maria, ali na sua presença silenciosa, com as suas lágrimas, permanece como naquele momento em que ela estava aos pés da cruz. No entanto, fiel. Que nós vejamos Maria Madalena como esta mulher, cuja fidelidade deve realmente nos inspirar. Nosso coração anseia por algo mais. Nós temos a necessidade de algo maior. Até aqueles que já encontraram o seu par dentro da vocação matrimonial, ainda anseiam por um amor maior. Não estou falando de nenhuma aventura amorosa extraconjugal, não estou falando de uma paixão simplesmente humana, estou falando do apaixonamento da alma. Todos nós necessitamos nos enamorar de Deus, para que, amando-o e sendo fiel a ele como Maria Madalena, possamos também amar a nossa missão, amar a igreja, amar a vocação que o Senhor nos deu, ela é chamada pelo nome, o nome mostra a identidade da pessoa, o nome também carrega a missão, assim como também somos chamados pelo nome a nos santificarmos como Maria Madalena, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, vamos ficar em pé?